Mulher mãe, mulher amante, mulher namorada, mulher profissional, mulher cidadã. A suportadora desde 99. Eu fui infectada né, com a hepatite. Infelizmente A B e Delta. É, eu não sou uma portadora. Minha esposa é um portador, é uma luta que a gente abraçou e é uma missão de vida. Se essa coisa de ter um diagnóstico como foi o meu, que eu descobri cedo, né? por acaso, doando sangue. Eu converso com as pessoas para falar para elas que a hepatite C não é o fim do mundo. E não ficar assim, ah, eu tô doente. Ah, lógico, você tem que se cuidar, mas nunca ficar. A gente vai pesquisando, vai conhecendo, vai conhecendo pessoas, vendo que a